professora Ketri Passos, em conjunto, em parceria com o professor, é, Dr. Pedro Andretta, nós vamos ministrar um webinar que se chama Bibliotecas e a Competência Algorítmica. Bom, para quem não me conhece, eu sou doutora e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Sou graduada em biblioteconomia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e sou professora do Departamento de Biblioteconomia da UDESC desde 2014 e professora do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Unidades de Informação, o um mestrado profissional, PPG Info da UDESC. O professor Dr. Pedro Andretta, ele é graduado em biblioteconomia e ciência da informação, mestre em linguística mestre em Ciência, Tecnologia e Sociedade pela Universidade Federal de São Carlos, doutor em Ciência da Informação e é professor do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Rondônia e atualmente ele está concluindo o seu pós-doutorado na Universidade Federal da Paraíba. No dia 25 estaremos eu e o Pedro, né, no nosso webinar. Bom, esse webinar ele tem como objetivo contextualizar os algoritmos e a sua presença na nossa sociedade. Então, a gente vai apresentar para vocês durante o webinar algumas recomendações que foram desenvolvidas pela IFLA. Né? Então, a IFLA, ela, ela redigiu umas diretrizes para competência algorítmica em bibliotecas, tá? E algumas compreensões aí emergentes sobre competência algorítmica e inteligência artificial, tá? Então, esse conceito, ele é pouco publicado, né, na língua portuguesa, ele vem do termo em inglês artificial intelligence literacy ou algorithmic literacy, Então, a gente traduziu, fez uma tradução aí para competência algorítmica. Então, a gente espera, né? que com a nossa exposição e o nosso diálogo, que a gente possa proporcionar a vocês, professores né, que estão participando do evento, e aos bibliotecários, algumas propostas de ação junto aos estudantes em tempo de mediação algorítmica. E a chegada aí de alguns recursos e ferramentas baseadas em inteligência artificiais, que é o chat GPT. Então, se ficou curioso, quer saber um pouco mais, no dia 25 nosso webinar, denominado Bibliotecas e Competência Algorítmica, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, beleza? Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.